bora lá fazer a nossa peça então vem comigo vamos lá mas antes roda a nossa vinheta aí esse é o nosso tigre né então vamos lá como eu disse a base sempre é a mesma tá então, frente uma vez dobrada, costa uma vez dobrada, manga duas vezes, capuz duas vezes e ribana uma vez, tá? Uma vez dobrada, tá? Aqui eu fiz um rabinho, tá? Vou colocar aqui. Aqui eu fiz um rabinho, tá? Como que eu fiz esse rabinho? Vai um molde pra vocês, vocês cortam duas vezes, Tá? E aqui na ponta, nessa ponta aqui, vocês cortam duas vezes no preto, no feltro preto, tá? Ou no soft preto também, tá? Aqui eu tô usando velboa, tá? Então, vocês cortam e daí passam a reta, né? Juntam os pretos, né? Juntam os pretos, um de um lado, outro do outro e passa a reta e vira. Pronto, tá feito o nosso rabinho, tá bom? Aí ficou feito o nosso rabinho E daí a gente prega nas costas Bem no meio das costas, tá bom? Então, esse passo a passo aqui Eu não vou mostrar pra vocês Mas deu pra entender aí, né? Do rabinho, tá? Aí você vai precisar de um pouco de manta acrílica também, tá? E aqui é o molde do capuz Que a gente vai transformar ele no bichinho que a gente quer, né? Que é o que muda nessa coleção é o molde dos capuz, tá? Orelha branca, quatro vezes. Orelha tigrado, quatro vezes. Essa parte do capuz, duas vezes. Essa parte do capuz, duas vezes. Essa parte do capuz, duas vezes, tá? Essa parte do capuz é no branco, tá? Uma vez dobrada aqui. Essa parte do capuz é no branco. Uma vez dobrada aqui. Tá? E esse aqui é o um narizinho, tá? Feito no feltro, ok? Vai assim pra você, aí é só você cortar no feltro certinho, depois é só cortar aqui, tá? E aqui tá o olhinho, tá? O olhinho, como eu expliquei pra vocês, vocês podem... Aqui eu fiz no feltro, vocês podem comprar o olhinho pronto, né? Aqui eu fiz no feltro, ok? Ok? Então, é isso, gente. Isso aqui vai lá pra reta, porque isso aqui a gente vai fazer lá na reta. E vamos pegar o base pra gente fazer aqui no overlock, ok? Então, bora lá. Então, vamos começar pegando as nossas costas, tá? Vamos... fazer um pique bem no meio aqui, né? Embaixo. Ou vincar bem aqui pra gente saber que aqui é o nosso meio, tá? A gente vincou bem aqui. Aqui é o nosso meio. A gente vai pegar o nosso rabinho, tá? E vai pregar ele até aqui, ó. A gente vai passar uma costura aqui nele até aqui. Deixar aqui solto, ok? Ok? Eu vou até na, na reta fazer isso, mas é bem simples, gente, ó. Vai passar uma costura aqui, vincou bem a, as costas, viu onde é o meio, e coloca ele aqui. Aqui você passa uma costura reta aqui, e é isso, ok? Já voltamos. Então, tá aqui as nossas costas, ó, o nosso rabinho, como que ficou. Aqui eu coloquei um pouco de manta, tá? Aqui na pontinha, pra ficar mais bonito. Tá? quiser colocar manta pode pô então ficou assim agora vamos pegar as nossas mangas nossas mangas têm frente e costa parte das costas é mais comprida tá se atendem a isso para não dar errado, tá? Frente e costa, tá? Costa mais pontudo, ok? Tô usando bom aqui, tá, gente? nosso oitavo vídeo, nossa oitava peça da coleção Parmalarte. Vamos pegar a nossa frente, tá? pegar a nossa ribana assim. para frente, vamos cortar aqui separado. Aqui, ribana com ribana aqui, costura de baixo do braço com costura de baixo do braço. Aqui. Peço pra frente. Ribana por ribana aqui. Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. Levanta o calcador e ponto embaixo. Toca. pegar o nosso forro do capuz, uma vez com uma vez, direito com direito. Passar uma costura daqui até aqui. Restou da ribana e eu vou na reta para fazer, né, o nosso capuz certinho. A nossa blusinha já tá pronta, vou na reta fazer o capuz certinho e trago já o capuz, o bichinho, tudo certinho pra gente pregar aqui na nossa peça e finalizar a nossa peça, ok? Vem comigo então, vamos a reta agora, bora lá! Então, vamos ao nosso capuz aqui, né? Já fizemos a nossa peça, nossa blusinha lá no overlock, agora aqui na reta vamos fazer o nosso capuz, tá? Aqui eu já deixei ele arrumado, como que é pra ser, tá? Ele tem que ficar assim, tá? Os olhinhos vamos pôr pra cá, o bigodinho também, porque depois a gente vai colar, tá? Então, vamos começar pelas... Orelhinhas, ok? Aqui. virar Pegar as brancas lembrando que elas são Espelhadas, tá? Então você vai pegar uma. Eu gosto de fazer assim para não enganar, tá? usando véu boa aqui, tá, gente? Mas você pode estar usando soft, pode usar freio, tá? Até malha mesmo, né? Aqui a gente vai pregar a outra, a outra parte. No lugar de branco aqui, você pode estar tá usando preto também, Tá? Vamos colocar uma monta. fechar aqui assim vamos, mesma coisa vamos fazer com a outra aqui aqui as orelhas prontinha, vamos pegar esse molde aqui e esse aqui, tá? Nós vamos pregar um outro aqui, tá? Assim. Fazendo todo o contorno, tá, gente? Desde aqui. E vamos ir costurando. Mesma coisa do outro lado. A gente vai vir costurando aqui. A mesma coisa. Vamos pegar esse aqui e esse aqui. fazer um piquezinho aqui, pra gente saber que aqui é o meio. E um piquezinho aqui. E vamos vir costurando aqui também, tá? Esse aqui. Até lá em cima. Aqui, o que sobrou aqui, ó, a gente vai vir... Passando uma costura aqui até aqui, ó. Finalizando aqui, tá? Fazendo uma pence aqui. Arrumamos bem certinho aqui. Bem certinho. E daqui. Assim, aqui a gente vai pregar um no outro, tá? Aqui tem. Ele dá uma entrada aqui. Aqui também. Então, a gente vai ter que respeitar os contornos, tá? Então, bora lá. vem respeitando os contornos, tá, gente? Ó, biquinho aqui com biquinho aqui. aqui já estamos com a parte do capuz pronta. Falta colocar a orelha agora e a última parte. Aqui vai os nossos olhinhos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como aqui vai os nossos olhinhos. E aqui vai o nosso narizinho, ok? Então, ora Vamos pegar as orelhas agora, cadê as orelhas? Aqui. E vamos pegar as nossas orelhas aqui, ó, ok? Vamos pegar elas aqui, uma bem aqui, costura com costura aqui, aqui vai uma. Não precisa nem marcar, porque tem a costura aqui. Aqui vai um. Não precisa nem pôr o alfinete. Costura com costura de novo aqui. Certinho. E aqui vai outra Agora, aqui a gente vai pegar esse aqui. E aqui a gente vai arrumar aqui certinho, costura costura aqui certinho. E vamos fechar aqui, essa parte que a gente pegou. Pegando um pedacinho aqui, tá? Vai dar um charmezinho pra ficar. até aqui, ó. os nossos olhos. E o nosso nariz aqui. Ficou assim. Aqui. Cuida pra quando pregar o forro não tirar essas barbinhas aqui, tá? E vamos colocar aqui o forro aqui em cima. Meio com meio aqui. Vamos passar uma costura aqui até do outro lado, tá? A gente fez um pique aqui pra saber que que é o um meio, né? Lembra que a gente fez o pique? Então, vamos passar uma costura aqui até do outro lado, bora lá. bigode do do tio. pegar dois centímetros de ribana aqui. Uf. E vamos pegar aqui. passar no três ponto aqui desse aqui da ribana costura de segurança aqui embaixo. Desde aqui da ribana também. Então, o capuz do nosso tigre tá pronto. Agora a gente vai lá, por lá na nossa peça, tá? Vamos na overlock, por na overlock, tá bom? Então, bora lá comigo. Vamos lá, vem comigo. Então, tá aqui nossa peça, nosso capuz aqui tá pronto. Então, aqui é a nossa peça. No avesso, com a frente virado pra mim. Aqui o nosso capuz. No direito, com a frente virado pra mim. Eu coloco a mão aqui dentro. E. Foco aqui. Vamos aqui dentro. Aqui. Nós vamos. Pegar a nossa ribana aqui, bem no meio aqui, tá? tá assim. Bem na frente, ó, de uma costura ou outra. a nossa peça. A nossa peça está pronta. Olha só, que bonitinho. Nossa peça. Ficou pronta a nossa peça. Mais um vídeo. Olha só, lembrando que os tecidos todos dessa coleção foram enviados pela, pela Felipe Malhas, ok? Então, aqui está mais uma peça pronta.